Olá meus amigos e minhas amigas. Deixo meu forte abraço a todos aqueles que vão ver esse vídeo. Olha só que bacana gente. Quer dizer para vocês, o negócio pode estar tá difícil, mas Deus ainda está no controle. Vamos que vamos para mais um dia de trabalho. Um abração para vocês. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas aqui que tem aqui no meu ambiente aqui. Ó. Veja bem minha gente. O sol está saindo. Sol maravilhoso. Aqui eu tenho o meu pequeno espaço. Quer dizer para vocês que vão à luta. Olha só um pé de milho aqui. Ó. E quer dizer para vocês que tudo está no controle de Deus. Nem sempre as coisas saem como planejamos. Mas sai tudo como Deus quer que aconteça. Porque no final Ele vai te fortalecer. Quer dizer para vocês que nem sempre os planos, nossos planos são os planos de Deus. E na nossa vida, o que tem que prevalecer é o plano do Senhor. Quero mostrar aqui um exemplo legal como as coisas não acontecem como a gente quer. Aqui eu trouxe uns ovos de Marabá, estado do Pará. Meus irmãos me deu uns ovos de índio gigante com um cruzamento com galinha balão. Um galo muito bonito que tinha lá, ele cruzou com as, as, as galinhas índias gigante e trouxe para cá. Olha só, gente. Aí eu fui, peguei na chocadeira, coloquei esses ovos. Aí coloquei, aí fui pondo ovos das minhas galinhas que eu tinha aqui. Eu fui pondo gradativamente. Cada dia eu ia pondo o que as galinhas colocavam. Colocava quatro ovos por dia, três, dois. Aí foi na, foi gerando. Aí eu peguei, deitei também essa galinha com alguns ovos. Quando aí essa aqui, ela quando começou a tirar pintainhos da chocadeira, também saiu o pintarinho da galinha eu peguei fui tirando da chocadeira deixando naquela caixa ali ó que tinha uma lâmpada dentro e também tinha uma tampa né eu tirei para aquecer por uns dias aí fui pondo aqui nessa galinha chegamos à totalidade de 28 pintinhos nessa galinha aí eu peguei outra galinha chocou cinza igual essa aqui eu peguei e coloquei os ovos na outra galinha, a galinha tirou três pintainhos. Eu peguei alguns pintainhos dessa aqui, que estava novinho ainda, coloquei nela. E ela rejeitou. Aí eu quero mostrar para vocês. O meu plano era dividir esses pintainhos, porque a, a, a galinha não tem condições de, de guardar esse monte de pintinho embaixo dela. Porque é muito, eles estão crescendo, né? Mas está indo, tá indo bem, gente. Não morreu nenhum até agora. Aí eu vim aqui, ó. Como eu vinha falando... Consequ Consequentemente, eu coloquei a galinha cinza para chocar e essa aqui também chocou. Olha, eu tinha dois ninhos aqui, ó. Aquelas ciscadas aqui, ó. Uma eu coloquei nesse ninho aqui e o outro naquele. E agora, aí, gente, elas ficaram disputando. Aí nasceu três pintainhos naquela galinha cinza lá, ó. E elas estão agora disputando três pintainhos pelas duas, ó. Você vê como é que é, né? Três pintainhos, de vida, ela tá disputando, elas chegaram a quebrar alguns ovos. E assim, eu coloquei 28 pintainhos numa, tentei dividir, porém elas não aceitaram. A, essa galinha cinza não aceitou, ficou bliscando os pintainhos, chegou a matar um pintainho pisado, né? Eu fui tirei para não, não matar os outros. E daí ó, três pintainhos e elas disputando esses três pintainhos, sendo que o meu plano era dividir. E essa aqui continua com os 28. Gente, isso aqui vai ser um galo lindo demais. Ó, esse é um galo preto. Olha. Ele tem uma, uma saia nas pernas. Esse, esse, esse aqui também vai ser um galo. Só que ele é daquele que eu, que eu falei para você do índio gigante. Para vocês lá vem um novo. Olha, esse aqui é ser um galo. Olha, olha que lindo aí. Pena em todas as pernas. Vai. Então, gente, é isso aí. Vocês entenderam o meu raciocínio? Que assim, nem sempre. Olha só que lindo aqui ó. Nem sempre. Os planos de Deus é os nossos planos. E em nossas vidas, temos que ter a consciência que o que tem que prevalecer é os planos de Deus. Pois então, se na sua vida está difícil, continua firme, não desista, porque Deus Ele ainda está tá no controle. Mesmo estando na tempestade, Deus vai estar tá no controle. Um forte abraço e até o próximo vídeo. tchau minha gente.